Olá! Olá! Olá, Olá mais uma vez. O meu nome é Inês Almeida e hoje estou aqui com a Dona Isabel que nos vai ensinar a fazer filhos É assim. Vamos, vamos começar? começar de forma. Okay, muito bem. Então o que é que vamos precisar? Vamos precisar de 550 gramas de farinha sem fermento, 200 gramas de açúcar, 4 ovos, Consumo uh, de duas laranjas e a de uma. 30 ml de vinho do Porto e 2,5 litros e meio de leite. E agora começamos pela farinha. O açúcar. Vou misturar um pouco. Os 4 ovos. Inteiros. Sim. Um de cada vez. E esta massa não precisa de levedade, não é? Não, não. Esta massa tem essa vantagem porque é rápida. É quase idêntica à massa de um bolo. Para um bolo. Costuma fazer estas filhotes todos os anos? Sim, porque são, são práticas. No Natal temos sempre de imensas coisas para fazer. E como não demoram assim muito tempo. É. E depois o efeito também é bonito nesta época. Perfeição das formas, formas, exatamente. Há vários tipos. Eu, por acaso só tenho, tenho estas duas. E agora vou por a seguir. O vinho do Porto, que são.. É, é o equivalente a três colheres de chá. Então se substituirmos o do vinho do Porto por ginja, por exemplo? Sim, é, é uma opção. É mais nosso. Exatamente. Mas a gingia é uma ótima ideia, realmente é a verdade. <risos> Para o óbitos era ideal. Agora é a raspa da laranja. Elas até não têm... nem têm. Os carosos caros, é, é ótimo. Esta, esta massa dá em umas 70. 70 Ok, rende bastante. Rende, rende. Elas ficam muito fininhas. Nós depois também temos que ver a textura da massa, vamos vendo conforme também varia com o tamanho das laranjas, Agora, para finalizar. Esta massa pode ser feita na batedeira. Essas são as formas onde vamos fazer as batedeiras. Exatamente. Vai para a massa, depois vem para fritar. Então, como é, que, como é que eu utilizo essa forma? Ah, mergulha no óleo bem pequeno e eu sempre a E depois, vai mergulhada na massa. Já está. As nossas estrelinhas de Natal. Então, isso frita relativamente rápido. É, porque sim, ficam fininhas, a massa fica fininha. A massa tem que ficar uh, ao nível das arestas da forma, não pode ultrapassar. Porque senão, depois uh, não sai. Quando então, vai para a fita, não sai da forma. Então, eu vou passando aqui pelo açúcar e pela canela. Sim, sim é. está muito crocante. Terminámos assim os nossos fritos de Natal. Muito obrigada por ter partilhado connosco esta não, receita. É por ter estado connosco. Foi realmente um prazer para nós dela a partilhar esta excelente receita. O município agradece. Agradece também à Junta de Freguesia das Gairas que connosco esteve desde o primeiro momento. Um beijo e um santo Natal para todos vós. Muito obrigada.